Quero estar lendo para a gente também, Lucas capítulo 15, versículo 14. Olha só o que fala. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar o cego, ambos cairão no buraco, ambos cairão na cova. Então o que acontece? Aqui a matéria é grande mídia, tá bom? Ele vai dizer que não, que a inteligência artificial não adquire consciência. Isso é impossível de acontecer, então tem aqui... É ele entrevistando vários outros pesquisadores, eles vão colocar aqui o contraponto, lógico vão colocar o contraponto mas a questão é a seguinte veja, o Messias ele traz uma palavra aqui pra gente que eu acho muito profunda quando ele fala um cego guiando outro cego, ambos vão cair no buraco, quando ele fala essa palavra aqui essas pessoas que ele está achando como cegos, guiando outros cegos, essas pessoas não são pessoas que não têm entendimento, não são pessoas que não têm cultura, não são incultos, não são pessoas leigas. Ele está se referindo aos líderes do povo de sua época, chamando eles de cegos. E todos eles eram pessoas cultas, pessoas entendidas, pessoas estudadas, pessoas sábias. E o Messias chama essas pessoas de cegos. Por quê? Essas pessoas cairiam num buraco e ainda levariam outras pessoas com elas para o buraco. Por que elas cairiam num buraco? Por causa da maldade do seu próprio coração. Na sequência do texto, no verso 18, no verso 19, o Messias explica o quê? Que aquilo que sai da boca do homem é o que contamina o homem. porque Isso sai do coração. E ele explica que é no coração que está o quê? A maldade do homem. Então por que essas pessoas sábias, cultas, ainda assim vão cair num buraco como se fossem pessoas cegas andando num, num caminho esburacado? Por conta da maldade de seus próprios corações. tá? Veja só, no verso 14 ele fala, são como guias cegos. São pessoas entendidas, cultas, são como guias cegos. porque, Por causa da maldade, eu vou explicar melhor. No verso 15 Pedro pede a explicação, aí o Messias dá uma repreendida ali. Pedro, no verso 16, o Messias repreende os discípulos, no verso 17, o Messias fala que o que entra pela boca é digerido. No verso 18 ele fala que o que sai da boca é o que contamina. No verso 19, ele explica que do coração procedem os maus pensamentos, o pere, a prostituição, os furtos, os maus testemunhos, a blasfêmia. No verso 20, ele diz que. São coisas assim que contaminam o homem, ou seja, que faz o homem cair no buraco, essa maldade que está no coração. Então veja, esses líderes religiosos, pessoas sábias e entendidas, conheciam muito bem o caminho, conheciam muito bem a verdade, mas o que eles faziam, guiavam as pessoas por um caminho errado. Então aqui nós temos um ponto que diz, não, a máquina ganhou consciência. E no outro ponto, do outro lado diz, não, a máquina não ganhou consciência, ou seja, um dos dois lados é guia cego. Os dois lados são pessoas que não são leigas no assunto, não são pessoas simples como eu e você. São engenheiros, estudiosos, pesquisadores, escritores. Um dos dois lados é o guia cego que está escondendo informação. Entende? Perceba, o próprio engenheiro foi afastado porque tem cláusulas ali de confidencialidade, tem que esconder a informação. Não querem a divulgação disso, mas veja, o que contamina essas pessoas é o que está no coração delas. O que, que o Messias fala para pessoas assim? São guias cegos e vão cair num buraco e vão levar outros com eles. São guias cegos por quê? Porque são pessoas incultas, que nunca estudaram, são... Não, são pessoas muito inteligentes, mas qual é o problema, como nós lemos é, no verso 18 e 19 de Mateus 15, é o que está no coração, a palavra que contamina, por quê? porque ela sai do coração e é no coração que mora a maldade, entende? Então eu vou estar deixando para vocês o link dessa matéria para você estar vendo ela toda na íntegra, tá? o desdobramento, eu já trouxe essa matéria essa matéria sobre o lambda aqui no canal, então está se desdobrando, está se desdobrando, então novamente se você for novo aqui no canal já faz a sua inscrição, ativa o sininho de notificações para você receber notificações dos próximos vídeos do canal, se você já é inscrito do canal compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa mostrar também